Acidente aqui agora, na 040 Carro, sei lá, capotou, explodiu, pegando fogo Ninguém, parece que não sobreviveu ninguém Parei aqui agora, tô passando, trecho em Paropeba Misericórdia, meu Deus Olha pra você ver meu Deus do céu! Sobreviveu ninguém O moço saiu Ele caiu de onde que caiu? O moço saiu, aí ficou a esposa e duas crianças no carro Cadê o moço? O moço tá, tá ali dentro da ambulância né? Não, velho, quando eu cheguei aqui eu perguntei, velho, eu tava tremendo, por Deus, velho, que falou, tá, O sapato do pô. cara você pegou um fogo até agora, só tanto que esse cara queimou ali dentro. o né? cara pegou e falou assim, nossa, eu tento puxar a menina, mas a pele começou a sair. Tinha muito tempo que queimando, velho. Tinha muito tempo.